Eugi de Anabu, no dia 18 de dezembro do ano passado, e estou aqui hoje mantido pelo movimento social porque é, foi tentado contra a minha, minha vida dentro de casa, né? foi tentado contra a minha comunidade, que foi ameaçada nesse mesmo dia, e eu já venho sofrendo N ameaças há, há mais de anos. A minha participação nessa luta é porque eu fui convocado há mais de quatro anos para conhecer a situação do lote 96. Me apaixonei pela comunidade que vive comunitariamente e são extremamente pobres e realmente há dez anos lutam pela terra. Quer dizer que mais do que nunca provam que têm o direito e querem a terra, mas para explorar adequadamente como estão explorando. Que é uma área gigantesca, só de pasto, sem nenhum tipo de de situação à vida, né? Porque é uma frase que eu sempre digo, e eu sempre luto por isso, que gado, ele não pode valer mais do que gente. Já faz 15 anos da morte da, morte da Dorothy. Desde 2015 até agora, nós tivemos 18 homicídios relacionados à luta pela terra no município de Anapu. 18 homicídios. Eu acredito que com o apoio... É da mídia, com apoio jurídico, com apoio de tudo. A gente tem que, a gente não pode recuar. A gente não pode se omitir, né, pelas ameaças. E nós estamos num país que ele tem que ser garantido o direito das pessoas. Nós não estamos num país, ainda não estamos num país, apesar de parecer, ainda não estamos num país de ditadura. Nós estamos num país democrático e tem que ser exercida essa democracia.